TÉCNICA DE REVITALIZAÇÃO DOS médiums. Trata-se da quinta lei da apometria, a lei da revitalização dos médiums. Pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo uma contagem lenta. A cada número pronunciado, Massa de energia vital, oriunda de nosso próprio metabolismo, é transferida de nosso corpo para o médium. Usamos essa técnica habitualmente depois dos passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Ela nos permite trabalhar durante 4 ou 5 horas consecutivas, sem desgaste apreciável. De 30 em 30 minutos, costumamos transferir energias vitais para o médium, que desse modo podem trabalhar em dispêndio de forças.